Ah, esse vídeo do Flávio Dino ameaçando as Big Techs que está viralizando nas redes sociais, nós vamos ver aqui. Mas antes, eu acredito que nós estamos vendo a velha política, pessoas que estão na política desde antes da internet, tendo que enfrentar a nova era das Big Techs e das redes sociais. E antes também, se você deseja receber mil reais no Pix, Participe da nossa 11ª rifa, compre 4, leve 5. E a cada rifa comprada, um esquerdista como o Flávio Dino faz o L em desespero, tá bom? E aí vamos lá ao tal vídeo que tem viralizado aqui. Eu vou cortar o som, né, por causa dos direitos autorais no início, mas depois a gente já volta. Em 10 de abril, enquanto o governo tentava reagir às ameaças virtuais de mais ataques em escolas, o Ministério da Justiça chamou as maiores redes sociais no país para uma reunião. Hum, vamos ver o que aconteceu. Horas antes, um adolescente havia esfaqueado uma professora e dois alunos de um colégio de Manaus. A gente sabe muito bem disso. Ah, o encontro foi tenso e Dino explodiu quando uma funcionária do Twitter alegou dificuldades para remover conteúdo relacionado aos ataques. E aí vamos ao que de fato aconteceu. Ah, solta aí, as Eu imagens. gostaria de mencionar que as contas que tem a imagem, que tem a foto do perpetrador não vai ser violadoras a políticas de Twitter necessariamente. Elas precisam de ter um comportamento de incitação ao ódio. Eu sei o que você está pensando, mas se essa conta fosse para denunciar o perpetrador, eu sei que é difícil, eu entendo a frustração, mas... A senhora consegue entender que ter a foto e ter o nome é um chamado? A senhora consegue entender isso? É, e, e me parece que a, a, a doutora dela antes de falar aqui, ela já estava apontando para isso, a gente tem é, diversas políticas internas e as nossas equipes de moderação de conteúdo atuam para combater determinados conteúdos de glorificação à violência, glorificação de pessoas relacionadas a episódios de violência, é, mas esses termos de uso têm um certo limite, que é o próprio, a própria política da empresa, a compreensão que ela tem com relação ao que efetivamente é violento ou não, ao que viola ou não. Então, né, tá ali o Twitter dizendo que eles moderam pra caramba o conteúdo deles e que nenhuma incitação à violência é permitida. Porém, aparentemente estão falando das imagens desse maldito, sendo que podiam ser de imagens de pessoas denunciando esse maldito. É? Aí vamos lá continuar. A, a todos que houve mais um ataque em escola hoje em Manaus, é, um ataque em, de um estudante com um coquetel molotov, faca, etc. Por que, que eu faço alusão a isso? Para que haja compreensão, que eu particularmente não estou preocupado com os termos de uso dos senhores. Basicamente, ele está falando o seguinte, eu não estou nem aí para os termos de uso. O que O que isso significa? Ele quer controle total do Twitter. Isso é bem óbvio, né? Meu Deus do céu. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Basicamente, está metendo um destino aqui, né? Se vocês não mudarem os termos de uso, eu vou mudar os termos de uso para vocês. What? O Fabio Dino está achando que é quem? É o dono das redes sociais? Rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. Eu não estou preocupado com o termo de uso das senhoras e senhores. Eu estou preocupado com famílias em pânico no país inteiro, em razão da sucessão de ataques de uma epidemia que deve ser tratada como algo grave e excepcional. É sempre assim que passam a censura. Nunca é, ah, a gente vai ter controle total das redes sociais para que simplesmente a gente possa censurar nossos opositores. Não, é, nós estamos fazendo isso porque as pessoas estão desesperadas. Nós estamos fazendo isso porque vocês perderam o controle de suas redes e eu não estou nem aí para isso. Quem vai controlar de hoje em diante é o Flávio Dino. Percebam que isso acontece antes da PL 2630 ser debatida. E aqui nós temos lá direito um monte de especialistas, aparentemente, do Twitter e um cara ali que acha que ele pode mandar e desmandar com tudo que aparece na internet. tá? Pela desculpa de que é para proteger as criancinhas. Nós estamos falando aqui de recomendação se é cachorro quente ou hambúrguer. Uh, what? Essas analogias à comida, Flávio Dino. Pelo amor de Deus. Né? Estamos falando aqui de crianças sendo assassinadas. Então, não fale. Eu não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Não, não me interessa. Sabe por quê? Porque os senhores podem mudar. Hoje, amanhã, depois da manhã. Ponto. Isso está decidido. A partir daqui, é, é, se os senhores não mudarem, há que com as consequências. Nós não vamos deixar uma epidemia de assassinato em escola por causa dos termos de uso do Twitter. Não são os senhores que... Nada a ver com os termos de uso. A mulher foi bem clara, ela disse que eles já atacam o que é discurso de ódio, já removem o que é discurso de ódio e ele está querendo meter o louco aqui só para controlá-los. Interpreta a lei no Brasil. N não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso, e eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Ah, basicamente ele está sendo bem honesto aqui, né? dizendo que o tempo de liberdade de expressão acabou que essa autorregulação das redes vai acabar. Ou seja, ele está tendo ali uma mãozinha no que é o controle da, do discurso da humanidade. É claro que a gente não está aqui defendendo o Twitter nem o YouTube porque eles mesmos censuraram e continuam censurando até hoje. Mas isso aqui é uma clara disputa para ver quem é que vai nos calar, não é mesmo? Isso aqui é só um pretexto para o que vai vir depois. Acabou foi sepultado. Tenham clareza disso, clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Isso, é, as senhoras e senhores viveram o processo eleitoral de 22 no Brasil. A... Ah, mas é claro, né? de repente, de escolas virou para eleição, sendo bem claro. Flávio Dino, assim como todos esses esquerdistas, são comunistas convictos que acham que o Estado tem que ter controle absoluto sobre o cidadão. Isso daqui é só uma desculpa do tipo, vocês são maus, hein? Vocês não fazem o que eu quero. Mas a gente está removendo tudo que é conteúdo de hoje. Não interessa, não interessa, quero controle. Adotem isso como referência. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Até que nós cheguemos a um ponto em que as senhoras e os senhores consigam se adequar a uma premência, o que pode ser mais sagrado do que a vida de uma criança. Mas me refiro ao Twitter. Você acha mesmo que esse Flávio Dino, que esse sapão aqui está preocupado com alguma criança, cara? É lógico que não. Ele está preocupado com pessoas falando o que pensam nas redes sociais. E as redes sociais dizendo que elas não violam as diretrizes. Ele quer só controle absoluto da informação. Nada mais, nada menos, não é? que desejo maravilhoso, igual todo comunista deseja. Porque é, esse discurso dos termos de uso é a única coisa inaceitável, inaceitável, isso não existe no nosso dicionário. Dicionário, gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso, esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Está Por... dizendo basicamente que todas as leis criadas pelo Twitter para regimento interno, nem sequer existem para ele, velho. É ele que manda e pronto. Acabou. É o senhor Flávio Dino que vai mandar nesse Brasil de hoje em diante em todas as redes sociais. E você pode ver aqui, né, eu tô tampando aqui o meu rosto, mas a cara de raiva das mulheres do Twitter aqui é impagável. Porque o termo de uso, as senhoras e senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. Porque se muda a Constituição, se muda a lei, não se muda o termo de uso. A Bíblia, e eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá, e não ocorrendo, é claro que é, quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso. Ah, não querem, mas é exatamente o que aconteceu. E eles, que tantos nos censuraram, agora estão nos mesmos inquéritos que nós. Nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem, porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos. Basicamente, nós vamos fazer o que queremos, vamos controlar todas as redes sociais. A gente não está nem aí para o que vocês pensam, tá? Esse daí é o sapão do Flávio Dino e quem aqui sou eu para questionar? Esses deuses ministros aqui que querem controle total do que as pessoas falam e pensam, não é mesmo? Pelo um reles mortal aqui falando com vocês, tá bom? Quero saber a opinião de vocês, além de participar da nossa 11ª rifa, também se inscrevam no link que vai estar no primeiro comentário, no nosso COS TV, 1 a 400 inscritos lá, é onde nós estaremos, caso eles tenham controle total aqui do YouTube. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.